Olá, pessoal! Vamos pensar juntos em brincadeiras para fazer agora nas férias com essa criançada em casa? Eu acabei de sair de uma aula que eu dei para um grupo pequeno de pessoas que estão lá no curso online, e nessa aula nós discutimos tantas coisas interessantes, tão importantes, e aí uma das coisas que eu falei lá, eu achei que era importante trazer para o YouTube também, que é ideia de brincadeira para fazer com a criança, uma brincadeira que a criança goste, porque é claro que não adianta eu ficar aqui mostrando para vocês, olha pessoal, esse material aqui é muito interessante, ele ah, tem o recurso de você ficar encaixando as peças. E a criança vai aprender a fazer associação de cores, pareamento, de figura, imagem, fundo não sei o quê. Que legal, que interessante. É muito interessante também para autistas, blocos. Não adianta te falar. Ou oh, vocês podem usar encaixes. Porque o que, que acontece? A questão com crianças que têm pouca atenção, pouca interação, que são mais agitadas ela não vai ficar parada, sentada, esperando a sua demanda para usufruir e aproveitar desses recursos que esses joguinhos e brinquedos oferecem, não vai! E você já sabe tudo que o brinquedo pode fazer, é muito simples, né? você olha e você vê, olha, ele vai aprender tal coisinha, tal. o problema é que as nossas crianças, elas têm dificuldade de aproveitar de cumprir todas essas etapas porque elas ficam agitadas, correndo, não se interessam por esses materiais, pegam o material e vão fazer outra coisa com ele, querem ficar abrindo e fechando a portinha, querem ficar jogando uh, as pecinhas, querem fazer outras coisas com o material. Então vamos pensar juntos em como que a gente pode associar uma brincadeira de uma forma que seja legal e prazerosa para todo mundo e que gere estímulos, que ajudem no desenvolvimento do nosso pequeno. Primeiro ponto é, nós precisamos entender o que faz essa criança sorrir. Eu estava ouvindo uma música nesses esse, dias e aí fez muito sentido para mim, porque eu lembrei muito dos nossos pacientes, dos nossos pequenos, dos nossos filhos. que é Aquela música, acho que é do Djavan, me corrijam aí será se eu estiver errada. Ou é do Gilberto Gil, mas é aquela música Estrelas, sabe? Que fala assim... Há de surgir uma estrela no céu cada vez que eu se sorrir. Que trecho melhor para explicar o que a gente mais quer com as nossas crianças? Parece que nasce uma estrela no céu quando a gente consegue fazer ela dar um sorriso e gostar de uma atividade, gostar de uma brincadeira, quando a gente vê o nosso pequeno feliz, né? Então coloca essa música aí para te inspirar depois. E todas as vezes que você vê uma estrela, pensa que é uma, um estímulo, é uma ideia para te fazer, no dia seguinte, querer fazer mais coisas para o seu filho sorrir. Então vamos pensar o que pode fazer ele sorrir hoje, agora, que você tire 15, 20 minutos para brincar com ele. Uma coisa universal que eu pensei que todas as crianças gostam, todas gostam, principalmente as crianças que estão aí no espectro, que têm questões sensoriais, é brincar com água. Então, claro que você vai observar o que, que teu filho gosta, mas, para dar um exemplo de forma prática aqui, eu pensei em usar a água. Então, a ideia é você trazer água em recipientes para brincar com seu filhote, mas antes, ou com seu paciente, mas antes você precisa ter um ambiente preparado. Então, ter um tapete de borracha ou plástico forrando, o seu piso se ele não pode molhar ou ir para algum lugar de área externa, eu falei na aula agora há pouco, Desce, você mora num prédio, num apartamento, desce para a área externa do prédio. Ah, mas não tem área kids no meu prédio, não tem parquinho, não tem nada para brincar com criança. Ok, mas deve ter um metro quadrado de grama que separa o prédio da portaria, do portão. Deve ter um pedacinho. Ah, mas não foi feito para brincar com criança. Tá tudo bem, pega teu filho, teus potinhos e vai lá vai brincar em outro ambiente, vai fazer alguma coisa em área externa que tenha outros estímulos sensoriais. As crianças aprendem principalmente nos primeiros anos de vida através de estímulos sensoriais e motores. Não é com discurso, muito menos com televisão. Então... Desce com seu filho, dá um jeito de achar um espaço, forra tudo para que você tenha liberdade para brincar com ele de água. Porque é uma coisa que as crianças amam e que a gente faz muito pouco justamente porque é um recurso que faz bagunça, que faz molhadeira, que faz aquela coisa que a gente está sempre tentando, né? Está ah, com tudo limpinho, está com tudo arrumado, o dia a dia é tão operacional, eu sei, aqui em casa também é assim. Mas, se você tiver um ambiente preparado, você não vai precisar ficar limitando o teu filho. Porque não é uma brincadeira se você tiver que falar para ele: não, não, não, não, não, não, não joga, não molha ali, não, cuidado, eu não quero molhar o meu cabelo, não, olha a tua roupa. Não é uma brincadeira, vai ser chato, vai ser aversivo, não vai ser legal. Então vocês têm que ter liberdade. Liberdade para poder bagunçar, para poder molhar, para poder derrubar, porque com certeza a tua criança vai fazer isso. Então pega dois potes idênticos, pode ser panela, pode ser pote de plástico, qualquer pote idênticos, e coloca dentro de um água gelada e dentro do outro água morna. E já começa apresentando para o teu filho... Esse recurso já começa colocando a mãozinha dele para ele vendo a diferença. Opa, já dá uma super estimulada ali no cérebro, né? E a partir disso vai mostrando que é interessante. Assim, ele tem o primeiro contato com a água, disponibiliza nesse ambiente potinhos que podem ser potinhos de brinquedos específicos. Esse aqui é lá da Ludic Brinquedos que tem furinhos, que, tem, uh, que é preparado para colocar água dentro e escorrer nesses furinhos aqui e ótimo, mas se você não tem esses materiais, você pode usar copinhos, coisas não quebráveis, obviamente, xicrinhas, né, regador, panelinhas, panelas pequenas, coisas que a criança possa usar para ir nos potes e brincar. E aí você deixa ela fazer o que ela quiser, porque lembra, é uma brincadeira. Não é uma tarefa escolar, não é um programa comportamental. Você vai ganhar coisas de desenvolvimento da criança pelo simples fato de estar tá tendo oportunidades de aprendizagem para ela ali. Por você estar tá aumentando o valor reforçador do, do, do social, aumentando o valor de... Estar com você, assim a criança também vai aprender através de imitação, através de seguimento de comandos, mas para isso tem que ser legal. Então, é uma brincadeira. Então, é para a criança fazer o que ela quiser. É o momento. Então, ela vai colocar no potinho, vai jogar para fora, vai passar de um recipiente para o outro, vai explorar, vai misturar as águas, vai espirrar, vai bater. E aí você faz o quê? Você, primeiro, não vai ter levado o seu celular nessa hora da brincadeira com a criança. Você não vai estar com o seu celular ali. Senão, a sua tendência vai ser ficar ali perto olhando, olhando ela brincar e ficar conferindo seu WhatsApp para ver se tem alguma coisa importante para responder. Então, você não vai levar, você vai sentar com o teu filho, com o teu paciente, vai ficar ali com ele e vai imitar e fazer sons engraçados. Então, se ele bater na água, você vai fazer assim, tchua, tchua. E você vai fazer igual, você vai bater na água também. Se ele pegar um potinho para jogar água para fora, você vai pegar outro potinho e vai jogar água para fora também. Você vai imitar o que ele estiver fazendo três, quatro vezes. Depois disso, você pode sim começar a dar uma demanda. Aí você pode inventar uma outra coisa e falar, agora vamos jogar para cima a água, chuva, chuva, chuva show! E aí pede para a criança fazer igual, pega a mãozinha dela para que ela faça se ela não fizer, incentiva ela, aí ela segue teu comando e daí você volta a fazer o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Uma coisa muito importante para falar aqui é cuidado com as suas expectativas sobre a brincadeira. Porque a gente sempre vai brincar com uma criança cheio das ideias, cheio das nossas expectativas. Ah, eu vou levar o regador, porque daí também eu vou incentivar que ele pegue um pouquinho de água e jogue na florzinha que vai estar ali do lado, na grama. A grama já está sendo ótima ali, um outro estímulo sensorial para ele um, ter ali mais enriquecimento daquela atividade. Não vá com a expectativa de que ele faça o que você está na sua ideia. Vá com a expectativa de conseguir focar, observar tua criança e fazer o que ela quer. Claro, você pode fazer isso na tua vez, de fazer a variação, sim. Mas não tenha, não crie essa, essa vontade, porque se a criança não fizer, você se frustra. Uma outra atividade que a gente falou também na aula, que é muito legal e interessante, é a tinta. Né? Tinta, você pode aproveitar esse mesmo momento depois que a brincadeira de água estiver já uh, ficando sem muita, um, perdendo interesse, né? Se a criança estiver perdendo interesse, você já traz uma tinta e começa a pintar, brincar, traz um pincel, traz a mão, papel, mas não venha com a expectativa de, ai, ah, eu vou levar então esse desenho a criança pegar o pincelzinho e pintar dentro, porque isso não vai acontecer, pelo menos não com as crianças que eu conheço, talvez a sua seja super excepcional e faça assim, ó, direitinho tudo que você planejou, ficou a noite toda planejando de atividade, mas crianças não fazem isso. Então, resumindo, vamos liberar geral, fazer bagunça, não nos preocupar com sujeira e molhadeira. Vamos alinhar as nossas expectativas e não ir cheio de ideias, porque daí se a criança não faz, você já se frustra. E você também não precisa ficar dando demandas para ela, você tem a oportunidade de... Conhecer as ideias que ela tem, que ela traz. Faça muitos sons engraçados, Associe a música funcional, à brincadeira. E você vai ver, coloca aqui embaixo se você já conseguiu isso. O seu filho vai olhar mais para você, vai sorrir mais, vai imitar o que você está fazendo e vai seguir mais seus comandos. Então são coisas de terapia que você vai conseguir como consequência de uma brincadeira legal. Faz um joinha aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, porque assim a gente ajuda muitas outras crianças a receberem esse vídeo. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!